Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre um transtorno psicológico chamado erotomania. A erotomania é um tipo de transtorno delirante em que a pessoa acredita que outra pessoa está apaixonada por ela, mesmo que não existam evidências concretas disso. As pessoas com erotomania geralmente se comportam de maneira obsessiva em relação à pessoa objeto de seu delírio. Elas podem enviar presentes, cartas, mensagens, seguir ou perseguir a pessoa, e até mesmo criar histórias elaboradas em suas mentes sobre a relação que acreditam ter com a outra pessoa. Em casos graves, isso pode levar a comportamentos perigosos ou violentos. A erotomania é considerada uma condição rara, mas pode ocorrer em qualquer pessoa, independentemente do sexo, idade ou origem étnica. É importante destacar que a pessoa com erotomania não está fingindo ou mentindo sobre seus sentimentos, ela realmente acredita que a outra pessoa está apaixonada por ela. O tratamento para a erotomania pode envolver terapia, medicamentos e, ou, internação hospitalar em casos graves. É importante buscar ajuda de um profissional de saúde mental se você ou alguém que você conhece apresentar sintomas de erotomania. Então, se você deseja aprender mais sobre psicopatologia e se destacar no mercado de trabalho, então temos a solução perfeita para você. Nosso curso de psicopatologia com certificado é ideal para profissionais e estudantes que desejam aprender sobre os transtornos mentais mais comuns e aprimorar suas habilidades clínicas.